E aí gente, bom, a gente está aqui nessa quarentena, né? Então eu pensei, eu acho que eu posso produzir algum conteúdo em casa pra estimular vocês, né? Então eu vou ensinar vocês como economizar na compra de uma câmera de ação de uma GoPro de uma SJCAM. Eu acho que são dicas bem simples, mas que vale a pena ser exploradas. Talvez tem gente que não tenha tido essa sacada ainda. Então, vamos lá. Eu vou usar, utilizar como exemplo a minha câmera, que é uma GoPro Hero 5. Black, né? Vamos, mas isso pode ser aplicado para qualquer outro modelo. Vamos, vamos ver aqui tendo como base ó, o valor de uma câmera nova aqui pelo anúncio do Mercado Livre. Ó, vendo aqui tem alguns valores exorbitantes. Poss... Vamos tomar com uma média de base aqui mil setecentos reais é né? que eu estou vendo aqui. Então o que acontece? Assim como a GoPro, as outras câmeras concorrentes também. As empresas de tempos em tempos vão lançando modelos mais novos, né, com mais funções, com mais, com mais opções, mais variantes, né, que você que produz conteúdo para a internet, ou então, para o trabalho você consegue ter mais possibilidades no equipamento. Então, como por exemplo, aqui é a GoPro Hero 8 a última que lançaram agora né, em maio de 2020 né, o modelo mais atual que a gente tem da GoPro é a GoPro Hero 8 então muita gente que tem GoPro 5, 6, 7 tende a migrar para a GoPro Hero 8 e essas pessoas acabam tendo como valor um pouco alto acabam na maioria das vezes vendendo o modelo que tem atual para fazer um upgrade de equipamento para o modelo mais atual a primeira dica que eu dou para vocês é a gente esquecer o modelo novo lacrado Vamos procurar por semi-novos que estejam em tão boas condições que são seja quase novos. Né? Então, a primeira dica que eu dou aqui para vocês é vir aqui no LX. Por que ver no LX em relação ao mercado livre? Porque no LX você não paga frete e você consegue ver a câmera presencialmente. Você consegue ver o estado real da câmera, se está funcionando tudo, tudo certinho. Porque às vezes numa foto é uma coisa, mas na presencialmente é outra então você precisa certificar disso né? então pelo lix só que dependendo da região você não vai conseguir encontrar muitas opções porque por exemplo aqui em belém esse mercado de consumo de câmeras de ação é muito limitado ainda então por exemplo vamos colocar aqui a gopro hero 5 vamos ver o que nós temos aqui em belém oh, aqui em belém tem só nove anúncios perto de casa mas vamos ver aqui o que talvez interesse pra gente. Ó, aqui tem um cara com uma câmera Praticamente nova, 1100. Tá um bom preço também. Ó, esse aqui tá pedindo mil reais e é uma câmera que vem uh, mil reais à vista, né? 1.200 no cartão. Deixa eu ver se eu consigo operar. Vem aqui ó, a câmera, um bastão. Carregador com duas baterias e o cartão de memória de 32GB. E pelas fotos a câmera tá bem conservada, cara. Então, eu acho que valeria a pena, né? Então, só aqui a gente já economizou 700 reais. E tendo mais opções, né? A gente vem com mais acessórios, né? Vem com duas baterias, o carregador e o cartão. Então, eu vi vantagem. Vamos ver se tem alguma outra coisa aqui. Ó, tem esse outro anúncio aqui de 900 reais, é uma câmera também que está praticamente nova, sem nenhum arranhão na lente, alguma coisa do tipo. E segundo o anunciante aqui, ó, a GoPro Hero 5, acompanha a caixa de suporte, uma peça de mão flutuante e um cartão de memória de 32 gigas. Também achei bem interessante, que a gente economizou já uh, 800 reais, né? Eu lembro que na época que eu comprei no, no, na LX, eu fiz um negócio muito bom, eu comprei uma GoPro Hero 3, vamos ver como é que está o mercado da Hero 3. Eu comprei uma Hero 3, eu paguei 350 reais na GoPro Hero 3, e cara, vocês não vão acreditar, a câmera estava zero, zero, zero, zero. o dono dela me disse que não tirava a câmera de dentro do case, mas praticamente nada. Que ela tem abertura lateral, então eu não precisava tirar a câmera de dentro do case, então a câmera ficou conservadíssima, tava nova aí. Se você pesquisar certinho, você vai encontrar no, anúncios nessa qualidade, né, de, de conseguir coisas praticamente novas, né, pela, por um preço bem interessante. Na né, época eu paguei 350 reais na câmera, conservadíssima, com case, com quatro, com três memórias extras, não eram originais, mas eram tão boas quanto as originais. O carregador para... Era três baterias, simu... carregava três baterias simultâneas. Um cartão de memória de 32 GB por 350 reais Na época eu quis sair da esse Campo. Que eu queria uma câmera de mais qualidade. Então, eu vou até colocar aqui, ó, para vocês terem uma base de preço. Mas antes disso, vamos ver aqui, ó. Os valores. Tá caro. Uh, ó, tem esse aqui, ó. Achei uma GoPro Hero 3 aqui, ó, no, pela foto aparenta ser está bem conservada, bem conservada mesmo, nada quebrado, ó, aqui a gente vê a, o case, a câmera, um controle, legal, e eu acho que aqui é um adaptador de um bateria extra, carregador de bateria extra. Cara, que bacana, sensacional, por 300 reais você consegue ter isso, então valeu muito a pena. Então vamos fazer um peso aqui ó, uma SJ4000, vamos ver aqui, uma SJ4000 com o adaptador de microfone externo já vem, quatro, fica 475 reais, então vale muito a pena comprar uma semi nova em excelentes condições como essa aqui e que já vem o, microfone, o adaptador da microfone e convenhamos eu já tive esse teste tanto a CJ como o GoPro a GoPro tem um áudio muito superior ao SJCAM então o problema da SJCAM é que você tem que acertar o microfone ideal para ela que ela tem um áudio muito sensível, a GoPro não é como se a GoPro se ajustasse ao microfone eu achei isso muito bacana então vamos voltar aqui para a GoPro Hero 5 como a gente tem poucas opções no, na LX na minha região mas por exemplo aqui em Belém como eu falei o mercado ali é um pouco escasso nesse segmento de câmeras de ação mas na sua cidade você tem que ver Caso não tenha, vamos voltar para o Mercado Livre. É no Mercado Livre, a gente consegue ver aqui, a gente vem aqui na, nos usados, nós temos 195 produtos. Então aqui vão ter diversas opções e eu, eu faço um, um parênteses aqui para todo mundo prestar atenção na descrição do anúncio, leia com bastante calma. Porque por exemplo aqui tem uma GoPro Hero 5 de 280 reais, mais, Tá escrito aqui no anúncio para apenas retirada de peças. Então atentem-se a isso, certo? Aqui também, R$ 550,00. Você pode se impressionar pelo preço. Mas ó, a câmera tá surradinha. E... Tá quebrada. Ó. Não, não serve. Então vamos aqui a gente consegue ver aqui pelos filtros. De menor preço que a gente já consegue filtrar melhor nessa nossa pesquisa. Olha, aqui a gente encontrou uma de 700. Deixa eu ver outra aqui. Ó, aqui já tem 900, uma semi-nova. Olha, esse aqui parece ser bem interessante. Vamos colocar aqui. Então, atente-se a isso. Então, com bastante atenção na descrição dos anúncios. Ó, vamos ver aqui, ó. 930 reais. Vamos ver esse anúncio aqui. Ó, a câmera, para ir pela foto, tá bem conservada, cara. Bem conservada mesmo. Tem algum... Ó, Ó, oh, pela falta a câmera parece estar em boas condições. Tem algumas marcas de, de arranhão, mas que você consegue trocar, mas desde que não esteja arranhada a lente, super tranquilo. Show de bola. O que é que vem aqui? Vamos ver. Funciona, funciona perfeitamente, sem danos. E vai duas baterias. Legal, 930 já. 1150. Vamos ver como é que está essa câmera aqui. Ó, oh, essa aqui já vem o, o case, tá bem conservada também. Então é isso, gente. Agora, só tem uma coisa ruim na GoPro, é que vocês não vão conseguir economizar no adaptador de microfone. Porque, infelizmente, isso é uma coisa que tá muito escassa no mercado. Olha só o valor disso, R$ reais Mas, tem anúncios que você se você pesquisar você consegue até encontrar com bastante você tem que ter calma na hora de, de pesquisar olha por exemplo aqui na época eu comprei o meu eu paguei 400 reais nesse adaptador que foi desse anúncio acho que o cara pausou ó oh, tá até pausado o anúncio agora tá 454 454 e uma fração e 75 centavos mas assim cara eu comprei e valeu muito a pena, muito a pena mesmo porque a qualidade do áudio da GoPro é muito superior à da SJK. eu já pude perceber isso o mesmo microfone que eu uso na na SJK, eu uso na GoPro, o áudio da GoPro é muito melhor a vantagem é que ela tem um, um, um sistema dentro dela que por exemplo se o áudio estiver muito alto ela abaixa sozinho, se o áudio tiver muito baixo ela aumenta sozinho, o filtro interno dela de som é excelente, no meu caso valeu muito a pena para o meu uso, eu, eu acho muito prático, o problema é que ele é grande né, mas agora tem um adaptador de, de microfone que você consegue guardar ele dentro do case que é esse aqui ó Ó, tem um que você consegue, tem um case que você consegue guardar embaixo da câmera que vai nesse local aqui. E que eu acho muito legal. Eu tenho a intenção de comprar futuramente esse case aqui, até para proteger melhor a câmera e o adaptador em caso de queda, alguma coisa assim do tipo. Então, infelizmente você não vai conseguir economizar muita coisa na compra desse adaptador. Eu consegui comprar R$ reais mas hoje já tá 455 praticamente, né? Mas olha aqui, vamos olhar aqui os anúncios. Ó, a gente tem esse anúncio aqui que eu acho separei, achei muito interessante. Que é a GoPro que o cara tá vendendo aqui. O valor de 700 reais. Então aqui a gente teve uma economia de mil reais. Ó, a câmera tá praticamente nova. Tem pouquíssimas, pouquíssimas marcas de uso. Ó, vem com case é o que viria numa na caixa nova né só não tem a, as fitas 3M mas você pode comprar tranquilamente a parte que né, assim, está mais barata ó segundo o cara vem tudo tudo está funcionando perfeitamente cabo é original e bateria original e a vantagem do Mercado Livre é que ele te dá uma segurança após compra né então aqui a câmera ó tá bem conservada mesmo eu se tivesse a fim de comprar uma GoPro uma segunda GoPro Hero 5, certamente esse anúncio então, certamente, se fosse o um momento, eu compraria. E assim, só a câmera, você já, com essa câmera você já consegue fazer infinitas possibilidades de produção de conteúdo. Né? Só não tem o microfone externo. Tem, vai ter que se contentar com o áudio da câmera, que ainda é muito bom. Então, nós colocamos aqui R$ reais a média de uma câmera nova. E nós já temos, comprando a câmera, um desconto de mil reais Você teria R$ $700, E gastaria mais R 400 para comprar o adaptador. 455 com adaptador. Então 1115 para uma GoPro Hero 5, praticamente nova com adaptador de microfone externo. E microfone é de menos, você consegue comprar é 20 reais nas lojas que vai funcionar tranquilamente. Então, diferente de você comprar essa câmera a 1700 com mais 400 do adaptador, Com mais, sei lá, 20 do microfone, você vai gastar 2200 e para você montar o seu kit. E ainda tem um detalhe, por exemplo, para quem gosta de motovlog, coisas de aventura Eu encontrei esse anúncio aqui, olha só que interessante, que ele tá vendendo aqui A GoPro que também tá em boas condições, vocês podem ver aqui Deixa eu ver se tem mais fotos da, da GoPro não, tá bem geral mesmo A gente tem aqui ó, a GoPro, o adaptador de microfone, o microfone, o Jotinha, que é o suporte né, O case e o suporte universal para capacete então vamos analisar aqui, por exemplo a gente tem aqui 1500 da câmera, mais 44 reais arredondando no frete, 1544, então vamos tirar aqui o adaptador 455, menos 20 reais do microfone, menos o adaptador esse aqui, o suporte universal de capacete, está custando em média de 120 reais no mercado livre. Então olha só, a gente tem a GoPro saindo aqui a 949, 949 só a câmera, vamos dizer assim, que está praticamente nova, né? Então esses 1544, somado com frete, você vai ter o kit completo para você produzir qualquer tipo de conteúdo, até principalmente de motovlog, de vi moto viagem, esportes radicais, ó, porque você vai ter tudo num kit só então, fazendo uma comparação a gente tem 1.500 para um kit completo e se a gente fosse gastar para o kit completo a gente ia ter 1.700 mais 120 do suporte universal mais 455 do adaptador de microfone mais 20 do microfone 2. 200, quase 2.300 reais quase, met, quase metade do valor né do que a gente teria um kit completo com uma GoPro nova, a gente teria pagando metade do valor, menos da metade do valor para ter o kit completo para você gravar o que, que você quiser, né? Então, essa é a minha dica que eu deixo aí para vocês. Dei uma olhada, atente aos detalhes do anúncio para ver se é o que você está procurando se vai te atender. E se vai valer a pena fazer o negócio Então hoje, se meu orçamento é 700 reais E eu consigo parcelar ali no cartão eu consigo produzir vídeos com a câmera assim Vai depender muito do que você quer Então dá para comprar 700 E depois eu compro a parte O adaptor de microfone externo Que ainda assim eu vou ter um desconto bom que Eu vou ter aqui 700 Mais 455 Então eu vou ter 1.155 reais Eu vou ter uma economia De 545 reais então acho que compensa. Já se você quiser ter o kit completo, você pode. Eu encontrei esse anúncio aqui por acaso: R$ 1.500. E você aí tem o kit completo para produzir todo o conteúdo de motovlog, motoviagem, ação, aventura, vlogs. O que você quiser, por praticamente 50% do que você gastaria se fosse comprar tudo novo, tudo original e as condições do equipamento aqui como vocês podem ver, praticamente são, estão semi novas né, pouca gente usa, até porque a GoPro é um equipamento caro, então as pessoas tendem a ter um cuidado maior com as câmeras né, então você tendo cuidado a gente selecionar os anúncios melhores, você consegue ter um bom desconto, beleza?